Não estamos na mesma página Será que vamos acabar? Tem esperança Que você vai mudar Não estamos na mesma página Será que vamos acabar? De repente eu enxerguei não poderia mudar a situação você espera que eu seja perfeito para você mas não aceita quem realmente sou mas não Você vai mudar Não estamos, estamos na mesma, mesma página. página Será que vamos a A esperança Que você vai mudar